You and me. Hoje é dia da gente lacar tudo com esses cadarços super diferentes e com uma surpresinha. LED! Hey monsters! Tudo bem com vocês? Eu sou a Seja e vocês estão aqui no Leite com Biscoito Quando eu era mais novo, eu era o cara estranho e esquisito do rolê E eu não gostava muito daqueles tênis iguaizinhos, com cadarço tudo, que sua mãe ensina a colocar Então eu tinha as minhas maneiras de colocar os cadarços E eram sempre maneiras muito diferentes e isso acabava ficando que a modinha do grupo Então eu decidi de trazer pra vocês algumas das minhas maneiras preferidas de colocar os cadarços no sapato E pra ajudar... Com uma coisinha um tanto quanto diferente. Eu encontrei esses cadarços leves numa loja online chamada Ben Good. E eles são muito legais porque eles têm tipo três velocidades e funcionam a bateria e tem várias cores lá. Então, por que não unir o útil ao agradável? Mas antes, é, se inscreve no canal e clica naquele sininho maroto pra você receber todas as minhas notificações e ficar por dentro de tudo que eu apronto por aqui. E é lógico, tipo, monstrinho que é monstrinho, logo deixa um like no começo do vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos pro tutorial! Esse primeiro modelo se chama Lux e eu gosto muito dele porque ele é super trançado e eu tenho o costume de usar ele naqueles meus tênis tipo skatista, sabe? E com LED então fica ainda mais maneiro. Que se chama Tic Tac Toe E eu costumava usar ele bastante nos meus All Star Ele tem uma pegada um pouco mais larga Nas amarras E deixa o All Star ainda mais foda <música> Esse modelo aqui se chama Straight e eu acho que de todos os modelos ele é o meu favorito. E eu uso ele até hoje nos meus tênis, principalmente aqueles que são botinha ou tem o cano um pouquinho mais alto. loja onde eu comprei o cadarço é isso aí, eu amo muito vocês meus monstrinhos, até a próxima e falou